Você já se imaginou trabalhando com vídeos de conteúdos para redes sociais? Podendo faturar em torno de 3 mil reais por mês, gerenciando o Instagram e o YouTube de profissionais que vendem cursos online, trabalhar de casa, de 3 a 5 horas por dia, usando seu computador e sua conexão de internet no tempo que você tem livre, sei lá, enquanto seus filhos dormem ou nas horas que eles estão na escola, ou se você não tem filhos, pode ser à noite depois que você chega do seu trabalho. E o mais legal é que você vai poder aprender coisas novas e interessantes todos os dias com os melhores especialistas do mercado digital enquanto faz o seu trabalho. Meu nome é Mila Pado, eu tenho uma agência de marketing há cinco anos com foco em cursos online e nesse vídeo eu vou te mostrar uma oportunidade para você começar a trabalhar com marketing digital oferecendo um serviço que o mercado precisa, mas infelizmente poucas pessoas estão capacitadas para executar. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos na era da produção de conteúdo das redes sociais. Hoje, não basta vender. Antes de vender, você precisa encantar o seu cliente e gerar conexão. E vídeos são muito mais poderosos para gerar essa conexão Conexão do que posts com textos e imagens. Eu vou te explicar rapidamente como funciona o processo de vendas online tanto para o mercado de cursos como para a prestação de serviços, né? Nutricionistas, terapeutas, arquitetos, etc. É um grande funil. A primeira etapa do funil é atrair seguidores com bom conteúdo nas redes sociais. A segunda etapa é nutrir esses seguidores com conteúdos novos todos os dias. O conteúdo é uma pequena degustação do trabalho do especialista, serve para passar credibilidade gerar conexão. E a última etapa é transformar seguidores em clientes dispostos a pagar pelo produto ou serviço. E você já ouviu dizer que quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Para ter um negócio online de sucesso, a produção de conteúdo do especialista precisa ser massiva. O seguidor precisa vê-lo todos os dias nas redes sociais. Esse meio de atração de novos clientes pelas redes sociais é poderoso e gera muito resultado para quem o faz. E é aí que mora a oportunidade. Os especialistas precisam de ajuda nesse processo de produção de conteúdo. Eles precisam de um profissional treinado que domine toda a rota de produção de conteúdo que vai desde a mineração das partes mais importantes de um vídeo original, como por exemplo uma palestra ao vivo, uma aula online ou uma, uma live, passando pela edição, escolha de títulos, legenda até chegar na parte de distribuição desses vídeos nas redes sociais de forma estratégica, ou seja, seguindo a lógica de cada rede para atrair novos seguidores todos os dias. E para fazer isso, você não precisa morar na mesma cidade do especialista. Isso significa que você pode ter clientes de qualquer parte do Brasil e do mundo. Essa é a minha especialidade, treinar pessoas para serem braço direito de especialistas na produção de conteúdo. Eu já fiz isso com a Fabi, a Marília o Matheus e dezenas de alunos meus. Eu sou a ponte entre os especialistas e os melhores gestores de conteúdo do mercado. Foi pensando nisso que eu criei o Rota do Conteúdo Academy, um curso online de formação profissional. Um passo a passo prático para você se tornar um gestor de conteúdo em vídeos em 30 dias e atender com excelência os profissionais do mercado online. É uma excelente oportunidade para pessoas que querem trabalhar de casa e com flexibilidade de horários. Você vai aprender todo o processo de produção de conteúdo em vídeos mesmo que você nunca tenha editado um vídeo na vida, mesmo que você não entenda nada sobre Instagram e YouTube. Vou te mostrar como você pode captar clientes, quanto e como cobrar. E se você for um aluno ou aluna realmente dedicado em me provar que dominou todas as partes do processo de produção de conteúdo, eu vou te colocar no painel de profissionais certificados e te indicar clientes. Toda semana eu recebo mensagens de especialistas que me procuram porque eles sabem que eu treino essas pessoas e é sempre um prazer indicar meus alunos. O curso Rota do Conteúdo Academy é 100% online e está disponível numa área de membros exclusiva. Se você começar hoje, em 30 dias no máximo, você estará formado totalmente capacitado para receber os seus primeiros clientes e ter os seus primeiros ganhos. Conseguindo seu primeiro cliente e cobrando 30 reais por cada vídeo de até dois minutos, que é o que você pode cobrar sendo um profissional iniciante e entregando um vídeo por dia, você consegue no primeiro mês de trabalho 900 reais e o curso sai praticamente de graça. Com três clientes, você pode faturar em torno de 3 mil reais trabalhando de casa de 3 a 5 horas por dia. Esse é um resultado básico que muitos dos nossos alunos estão tendo. Veja só os resultados a seguir. Para se inscrever, clique no botão abaixo aqui na página. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Foi quando eu vi o anúncio da Mila no Instagram. Que eu achei que era a hora certa. Minha filha já estava com um ano e pouquinho. E daí eu fiz o curso à noite, durante um mês... E depois disso, de ter conhecido esse mundo do marketing digital, da edição de vídeos, né, do gerenciamento de conteúdo, depois de ter aprendido tudo isso, a Amelia ainda fez uma coisa muito legal, que foi divulgar dentro do site dela os portfólios dos alunos certificados. Isso faz com que os clientes cheguem até a gente. Hoje eu estou com uma cliente que já tem uma demanda grande, e me permite uma grande flexibilidade, eu já consegui viajar, deixar postagens agendadas ou trabalhar de onde eu tava, isso foi muito legal. Ganhei um tempo livre para ficar com a minha filha, hoje ela tá com um ano e oito meses, ela já vai pra escolinha à tarde, coloquei ela na escola no nosso tempo, do nosso jeito, <risos> sem correria. É muito bom assim, poder passar mais tempo com a minha filha, acompanhar essa fase de desenvolvimento dela, na hora que ela vai para a escolinha, é o momento que eu sento no meu escritório e trabalho. E é muito legal saber que eu tenho outras habilidades, além da minha formação inicial. Nós temos isso. <risos> eu acho que é uma grande oportunidade para mães. Estão em casa por algum motivo, ou porque precisaram, ou porque quiseram mesmo. Eu agradeço imensamente a Mila, porque eu estou colocando hoje o meu projeto em prática. Eu estou realizando um sonho. A gente está passando aí por uma revolução tecnológica, então eu acho que cada vez mais as profissões vão migrar para esse mercado do digital. E o curso dela é um curso voltado para quem quer trabalhar atrás das câmeras, é quem está ali querendo auxiliar o, o infoprodutor, quem tá querendo fazer aquele infropro, infoprodutor crescer mais ainda no seu canal. Foi um curso, assim, muito bacana, uma área que eu desconhecia no, no, no digital, né, a gente sempre escuta falar do marketing digital, mas essa área de gerenciamento eu desconhecia e eu não tinha ideia da dimensão que é isso, da dimensão que é você criar um conteúdo e tudo o que tem ali por trás né não é simplesmente só um vídeo que a gente grava e posta aqui tem muito mais coisas por trás de um vídeo desse então através do curso dela eu consegui abrir os meus olhos e enxergar isso Mas eu achei que edição de vídeo era uma coisa assim um bicho de sete cabeças né a gente editar um vídeo colocar esse vídeo no YouTube e através do curso dela eu vi que que não é assim não sei se é porque as aulas são totalmente didáticas mas me ajudou muito a desenvolver esse lado e a conhecer esse mercado. Então eu te convido a vir fazer parte da equipe também e conhecer um pouco mais sobre esse mundo de gerenciamento de infoprodutor. Eu sou mãe da Isabela e desde bem antes dela nascer, eu sempre me imaginava cuidando dos meus filhos em tempo integral quando eles nascessem. Para encurtar essa história, a Isabela veio ao mundo. Muito amor e carinho a gente tinha pra dar pra ela. Só que como a maioria dos brasileiros, eu não estava preparada financeiramente. Eu comecei a procurar oportunidades. Foi aí que eu encontrei a Mila, com essa simpatia toda que ela tem, falando no Instagram. E vou te falar a verdade. Eu detestava ficar na frente do computador. Editar vídeos? Jamais. Não fazia nem ideia do que era aquilo. Mas eu deixei todas as minhas crenças de lado e encarei a proposta da Mila. Hoje eu trabalho em casa. Ganho o meu dinheiro cuido da minha filha e posso planejar o meu dia da melhor forma possível.